Mano, eu odeio esse jogo, velho. Que que é isso? Nossa, 8 minutos? Tá, uma inteligência artificial aprendendo a escapar de alguma coisa. Vamos lá, esse é o Albert. Pelo menos não tem narração, eu posso narrar, fazer o trabalho. Ela é uma inteligência artificial que aprende a... Ele tá aprendendo a andar, e virar e pular. Ele tem 10 segundos pra escapar. O movimento começa aleatório. Que burra, é só ir até ali. Deve ser a burrice artificial, né? Ah, são cinco salas. Pera aí. Ele tem, tem, esse aqui é o um tutorial só. Ele tá aprendendo, ele tá nascendo. É tipo, mano, uma larvinha que nasceu no mundo. Isso aqui é meio. Mano. Uh, isso aqui é, é sempre meio existencial, né? Porque isso aqui é quase um bebê que, que tá. Se você pega um bebê. E taca ele no universo e, não, e deixa ele sozinho, ele é tipo isso aqui. Só que numa versão mais, com, muito mais complexa. Porque ele tem instinto e, e sobrevivência no DNA dele. Ok, ele aprendeu a abrir a porta, ele sabe que ele tem que ir lá agora. Ó, tá indo de monta. Ele não sabe, mano. Tá, tá complicado pra ele. Opa, pera, tá quase, tá quase, tô assistindo, hein? E agora, tô